E aí, gente verde, como é que vocês estão, pessoal? Agora a gente tá aqui fora do estúdio e é impressionante o que acontece quando a gente borrifa água com capim-cidreira pela casa e hoje eu vou te mostrar isso na prática, por isso que a gente está fazendo essa gravação externa, externa do estúdio, mas ainda aqui no, no LS Live para te mostrar o que acontece. Música Antes da gente falar sobre o que acontece quando a gente borrifa o capim-cidreira pela casa, é muito importante a gente falar do capim-cidreira em si. Capim-cidreira, ele tem a força de ser um vegetal condutor. Na fita o vegetal condutor é o vegetal que atua sobre todos os chakras. Ele é um tipo de vegetal que ele harmoniza a energia dos chakras, preparando a energia deles para que a cura e o equilíbrio dos vegetais puros se manifeste. Lembra? A gente tem na fita quatro classificações os vegetais puros, condutores, niveladores e os físicos. Os puros têm a energia das plantas, né, que atuam em afinidades de cada chakra. E o vegetal condutor possibilita que o vegetal puro, a energia do vegetal puro atue no chakra. Por isso o vegetal condutor é tão forte e é tão especial na fitoenergética, porque é através dele que a gente consegue, é, inclusive, tratar e equilibrar questões que se originaram em vidas passadas porque uma das características mais importantes dos, dos vegetais condutores é, é a gente acessar os nossos registros acásicos, ou acásticos, ou o nosso acaixa, que é como se fosse um, um gaveteiro, sabe aquele gaveteiro de, de escritório que você vai passando as pastinhas assim? Cada existência nossa, cada vida que algum dia a gente teve aqui na Terra, é como se fosse uma pastinha no gaveteiro. E o vegetal condutor, ele abre esse gaveteiro para que a energia dos vegetais puros vá nessas várias pastinhas, que já foram as nossas vidas, então o vegetal condutor é muito poderoso. Por isso que a gente não usa mais de um condutor por composto, né, por composto fitoenergético, porque é possível que a pessoa fique desaterrada pela força do vegetal condutor. Esclarecido isso, hoje a gente vai falar sobre como incluir o capim cidreira na nossa rotina. Capim cidreira é um vegetal condutor, daqui a pouco eu vou falar o que, que ele faz, mas a gente entendendo né, que ele atua sobre todos os chakras, o que, que a gente pode esperar? um equilíbrio na estrutura da nossa vida, um equilíbrio na nossa, nos nossos relacionamentos, um equilíbrio do nosso poder pessoal, no nosso amor, abandono de mágoas, abandono, abandono de traumas, travas, bloqueios emocionais ou bloqueios mentais, um equilíbrio na manifestação daquilo que a gente quer gerar no mundo, na nossa comunicação, na nossa fala, na nossa escrita, na manifestação física dos nossos projetos e das nossas metas, uma melhora absurda e linda e natural da qualidade dos nossos pensamentos, da nossa motivação, da nossa alegria, da nossa força, do nosso raciocínio e também da nossa memória, e também uma melhora muito boa, muito perceptível da nossa espiritualidade. O abandono do ceticismo, o abandono daquela, daquela necessidade de julgamento, o vegetal condutor, como é o caso do capim-cidreira, ele vai possibilitar que a gente trabalhe todos os chakras. Do primeiro até o sétimo, a gente vai colher esses benefícios do nosso vegetal condutor de hoje, que é o capim-cidreira. Estou aqui com uma colinha só para te falar o que, que ele faz, porque daqui a pouco a gente vai ver na prática como incluir o vegetal capim-cidreira na rotina, tá? O que, que ele faz? Qual que é a energia do capim-cidreira? Ele elimina pesadelos, insônia e desordens do sono, ele traz um sono vitalizador e energizante, limpa estados obsessivos muito profundamente, gera harmonia e elimina a ansiedade em geral, o nervosismo e a irritação mental. A gente entendendo que o capim-cidreira faz isso, que ele tem esse poder, como que a gente vai incluir ele na nossa rotina na forma de um spray, que a gente vai fazer de forma caseira aqui. Para a gente fazer esse spray, o que, que a gente vai precisar? Você está vendo que eu estou incluindo, aquecendo água aqui? A gente vai fazer uma infusão conhecida como infusão a quente, que muita gente conhece como chá. Mas a infusão ela pode ser a frio também, que é uma água com a energia do capim cidreira. Essa infusão a quente a gente consegue aproveitar ela de duas formas. Olha só o que o que capim cidreira faz, né? Elimina pesadelo, insônia e desordens do sono. Gera um sono vitalizador e energizante e limpa estados obsessivos. Eu te pergunto, você quer essa energia de ter sono, eliminar insônia e desordem do sono no seu escritório? Ou no seu local de trabalho? Ou também você quer ter um sono vitalizador enquanto você está estudando para alguma prova? Isso é uma coisa que eu não aconselho, de... você pode querer, mas eu não te aconselho isso que pode te prejudicar. Mas não é porque o capim-cidreira faz isso que você precisa aplicar ele na casa toda. Você pode, você pode fazer, ser é livre para fazer isso. Porém, se você aplicar esse spray de capim-cidreira no quarto, em cima do berço da criança, em cima da casinha dos pets, você vai ver uma qualidade absurda e a melhoria que, vai, que você vai gerar no seu lar. Então, capim-cidreira, apesar dele poder ser aplicado na casa toda, tem alguns ambientes que, pela energia do capim-cidreira, não combinam tanto aquele efeito naquele local. Só que tem outros que são muito propícios para a gente conseguir é, absorver e trazer e colher os benefícios que o capim-cidreira pode gerar. A água, eu já tinha deixado ela aquecendo em algum momento, então daqui a pouquinho já vou te mostrar como que é o estado da água para a gente fazer essa infusão a quente. E daí, o que, que eu vou te orientar? Para a gente primeiro é, fazer uma infusão a quente para o uh, borrifador e se você quiser, você pode até tomar um chazinho, porque a gente pode tomar esse chá, já que também é de capim-cidreira, e o, o spray a gente vai borrifar na cama, né? Se for para você e a outra pessoa, se tiver outra pessoa ah, não tomando um tratamento fitoenergético é, ou que esteja tomando um tratamento fitoenergético que tenha capim-cidreira, você pode fazer também, tá? Então o que acontece? Agora que a gente tem ah, a água no ponto certo para a gente conseguir fazer a infusão a quente, a gente precisa, obviamente, né, do capim-cidreira. Eu vou te mostrar qual que é a unidade de medida. Um punhado. E como eu vou fazer um litro de, de água, né, que, eu, que eu aqueci, o que, que eu vou fazer? Eu não preciso de muita planta. Eu estou colocando bastante planta aqui por dois motivos. Primeiro, para você pegar, pegar na gravação. E segundo, para ter um aroma característico. Como a gente vai bater no, no quarto, né, o spray no quarto, sobre a cama. E seria legal também você fazer isso antes de dormir. Então é legal ter a, o aroma do capim cidreiro para te induzir ao sono. Então... Esse bule da fita energética aqui, ele tem esse infusor, essa cestinha, né? Então eu vou incluir o capim cidreira nessa cestinha. E o bule ele já é feito já para a gente ter esse encaixe aqui. E a água da infusão eu vou apenas fazer e despejar por cima, tá? Então essa infusão aqui, ela já vai estar tá com o aroma do capim cidreira. Mas também depois que eu fizer a ativação com o verde-prata do capim-cidreira, certinho, a energia do capim-cidreira vai passar para a água, tá? então daí a gente já pode usar, como é que eu vou ativar isso, vou deixar o capim-cidreira para cá, aqui você tá vendo que tem uma tomada, então essa tomada aqui nesse momento não vai atrapalhar, mas se você ativar o capim-cidreira e deixar ele aqui do lado, ó, isso vai ser ruim, tá? Como eu só vou usar essa bancada para poder fazer o preparo e a ativação, então eu não vou me preocupar com a tomada. Nesse momento tudo certo, tá? O capim-cidreira está aqui junto com a água fazendo a infusão. Eu já estava fazendo aqui antes, mas eu preciso deixar claro, porque infelizmente a gente não consegue ver, né? Ah, o capim-cidreira a gente vai ativar ele pelo verde-prata. Então do meu coração vai uma luz verde, quando volta o verde do topo da cabeça vai uma prata. Volta o prata, vai o verde, e daí eu vou alternar isso. Prata, verde, prata, verde, prata. Até eu sentir que essa cor está né, instalada, está pulsando naturalmente aqui. Ativado o capim cidreira aqui na, na minha infusão, o que, que eu vou fazer? Você pode servir um chá de capim cidreira para você tomar. Antes de dormir, já para você ir se induzindo ao sono. Tem um chá, Gustavo? Não, tá energizado. aí, tá quente e daí, o que, que a gente vai fazer agora? o spray pra gente borrifar no quarto, na cama que tá aqui do meu lado evita fazer bagunça cuidado que tá quente de preferência, esse borrifador não interessa a marca, não interessa é, o material se for de vidro, melhor tá? mas aqui nesse momento a gente vai usar esse de plástico comum mesmo e essa infusão quente eu vou abastecer aqui o borrifador é só isso gente é só isso então o borrifador aqui a infusão já tá dentro do borrifador eu vou fechar vou lacrar e como que eu vou fazer isso aqui com o, o spray com energia do capim cidreiro eu vou no quarto vou sobre a cama vou fazer uma baguncinha aqui e é isso ó. eu vou borrifar no ambiente onde você quer essa energia do capim-cidreira. Pela essa limpeza dos estados obsessivos, você pode ir andando na sua casa borrifando, não precisa encharcar o lugar. Você pode só ir borrifando, que a energia do spray do, do capim-cidreira, ela vai dispersar no ambiente. Muito importante. Ai, ah, Luiz, eu sei que para mim, minha vida ela é um pouquinho complicada, eu não consigo parar sempre para fazer, então eu gostaria bastante de já deixar bastante spray feito, de um dia para o outro ou de um dia para a semana e daí eu vou borrifando. Não faz isso, porque uma vez que você ativou a energia do capim-cidreira na infusão a quente, essa energia aqui ela vai se dissipar em até duas horas, porque da mesma maneira como a água ela é um bom condutor de energia, ela conduz a fitoenergia também. Então essa fitoenergia ela se dissipa. Daqui duas horas, esse chá eu vou precisar ativar ele novamente, para daí então eu colocá-lo né, para usar de novo. Então, o spray de capim-cidreira é assim que a gente faz. Se você quiser tomar o chá já para induzindo e pegando esse efeito, você também pode fazer. E eu espero que você faça. Se você fez, coloca aqui os resultados nos comentários e a gente vai se vendo no outro vídeo, tá bom? Beijo no seu coração, muita luz e até mais. Tchau, tchau.